Extra, extra, extra, extra, mais um jovem é morto pela polícia na favela Extra, extra, extra, extra, mais um jovem é morto pela polícia na favela Em plena manhã, rua principal, viela estreita Boinas, fardas, características de quem tem opiniões próprias Distorcidas sobre atitudes suspeitas Vem com a ideia de paz através de guerra, visão de direita Nos olhos da população jogam terra e agem na espreita Helicópteros Armamento pesado, caos, meu povo assustado, sem house preto Nem peito aliviado, vítima do gueto, mas um preto assassinado Mais uma vez acontece na periferia Lágrimas correm no rosto da família, riso sou da burguesia Dane-se se foi, ou se ao menos ia Ter Terra onde foda-se o que você é, o que importa é o que parecia E era assim um adolescente que estava em feito de entorpecente Não trocavamos muitas ideias, mas a quebrada sente O pior que foi morto, inocente sem, segundo os protetores da pátria amada, foi consequência de um tiroteio Mas até agora ninguém me mostrou de onde o suposto tiro que ele efetuou veio Não tem prova, flagrante e nem certeza Ele tem culpa, é uma alva, é frase feita de quem mata com frieza Sacou que o meu povo atura? Vamos rezar para que o martelinho do tribunal bata tão forte quanto bateram nele durante tortura mas nosso país é bagunçado, raro acontecer mais luto Enquanto isso não paro, até não prevalecer confirmações de quebrado em luto Agora diz, olha só o moleque de 17 com coração ranzinza! Descobri de onde veio a ideia para o projeto Cidade Linda Até combina, pois os autoridades que mataram o chiclete também tem tons de cinza Agora vai truta, essas ideias abraça O nome de quem for morto a partir de hoje, pra combinar com a corzinha vai ser fumaça Fatos explícitos, debaixo do tapete, perante a ação gravada No jornal, dizem o que pensa, mídia comprada Imaginam situações, chegam a conclusões deselegantes Na tremenda cara de pau, fazem papo de pessoas sérias Viram papo de comediante não entende, não entende ainda o receio que tenho de ser enquadrado Sentimento é de incerteza se vou voltar pra casa com vida ou encaixotado Pois não depende se estou devendo ou não tenho nada Depende se eles estão sóbrios e se vão com a minha cara É por todas essa, essas fitas que faz com que eu fique ligeiro, maninho São fatos de todas as quebradas Favelas do Brasil recentemente aconteceu no moinho Na quebrada onde vivo, há muito tempo me divirto, ando Que hoje se, encont que se encontra em luto por causa que a polícia matou o eterno Leandro